Rapaz, estamos numa conversa aqui Estamos numa conversa aqui que está me deixando doido já aqui Tem uma pessoa que chegou aqui em casa e está querendo misturar cerveja com malta Malta para vocês que devem estar deve tá lembrando aí Tem uns vídeos atrás aí no nosso canal O Sandro levando lá as tal da malta para poder experimentar Que é uma bebida típica panameia um negócio é meio esquisito, né? Um gostozinho. De... É um negócio meio esquisito. Mas a pessoa aqui, ó, que é o, o nosso oh, amigo Aguinaldo. Oh, oh. <risos> ó, tem o Sandro Cabelos aqui. É, é. Sandro Cabelos. Sando Cabelos, Cabelos, de menino. E o Ed. E o nosso amigo. Ed Murphy. Ed Murphy. Ed Murphy Aguinaldo, é, é, é. lá da, diretamente da Bahia, trouxe aqui uns pedidos e, e também tem aqui uma pontinha que não é pedimos acho que é presente. Né? Tem um Ai, oh, sacolinha do é Sacolinha! Patrocínio! Pagarinha Santa Librada! E aí, nós vamos aqui, nós tivemos aqui essa presença ilustre do né, nosso herói brasileiro que conseguiu, né? É um PM que conseguiu se aposentar no Brasil. É. É verdade, Subiram é as paredes com as garras que co é Coisa que é rara que é. hoje em dia É PM conseguir se aposentar né? Isso aqui, isso aqui é herói É um grande herói que nós, nós temos aonde receber não, aqui É herói, sobrevivente é. Uh. É. Infelizmente no Brasil Mas aqui, aqui você é herói aqui. Aqui. aqui tu é herói Aqui Brasil, PM, policial militar Que consegue chegar na reforma Na aposentadoria, é herói mas aí, vamos aproveitar aqui para poder te fazer um unboxing. Um unboxing! Um <risos> fala, é Sandro, fala! Um <risos> fazer um unboxing... Que isso é isso? Pimenta? Não. Não. Não. Não. Vai falando. Olha. licor Isso aqui é uma batida de... Isso. De gengibre. Sim. sim. Muito, sim. muito, muito bom. Batida de... Mas tem cachaça? dar Ah, é pô. É ter já, já garantiu segunda-feira. Ah... <risos> <risos> <risos> lhe indico que beba com doses homeopática. Homeopática. É. <risos> Ixi, dose, Mona. É. Mona, isso aqui é propriedade é. sua. Ó. É, é, é para a gente beber na segunda-feira, então já sabe, né? Dose, dose homeopática. Eu homeopática. Eu me... gota, né? O que, que tem na nossa bolsinha? das? Oh, tá livrada. É. A é. melhor padaria do Panamá. O que, que tem na bolsinha? Ai, ah, aqui já vem. Ih, rapaz, ó. tem o seu, o seu pedido, que a gente fez o pedido, né? porque Ai. aqui em Panamá não tem. Né? Essa, essa marca mundial de alicate. alicate. E aí, a pa patroa, tava... Não, não, não. Olha, a gente olha esse preço aqui, né? R$36,00, caraca. R$10,00. R$10,00. R$10,00. R$10,00. Mas tem que ver, pô. Tem que cobrar. Não, mas tem que cobrar, pô. Isso aqui, gente, isso aqui é encomenda, tá? Isso aqui não foi, foi presente, isso aqui é encomenda. Não pode ver o preço. No Brasil, R$36,00. Aqui em Panamá tá quanto, Verônica? De dólar. De dólar? dólar? Não, na verdade, nem aqui no Panamá tá isso, porque aqui no Panamá não, não tem, por isso que eu pedi o Agnaldo para trazer para mim. Então, não tem. Não, mas para gente aqui seria como se fosse de dólar. Olha, lembrancinha da nossa Bahia. Rapaz, a gente uh, nunca foi no Salvador, é mas já ganhou uma lembrancinha de Salvador. Salvador vem até você. Não é? Olha. <risos> é. Vira e manhinha. Sim, eu é. amo Salvador. Eu não posso que eu amo Salvador, porque eu nunca fui em Salvador, caramba. Salvador, <risos> Salvador, Salvador, é Salvador veio a nós. Eu eu nunca fui, fui, não. A minha, a minha eu família, de eu só fui. Avô é Baiana, é ah. de Salvador mesmo. No Brasil, eu só fui do, do Rio para baixo. Rio para São Paulo, Rio pro Sul. Uma, e as fitinhas. Mais oh, fitinhas. Ô, não, isso aqui se chama fitinha mesmo lá? Fita do Bonfim. Fita do Bonfim. Ah. E ó, uma coisa que você gosta bastante. Eu, irmão. Nós temos coleção. Bem, vamos começar, não, tínhamos, vamos é. começar a coleção ainda de imã, né? a é. imãzinha de geladeira lá de Salvador. E agora, ó. Essa pessoa. Essa tá aqui? É? É. É. É. Você pode ver. É. é. à toa, tadinho. A Brenda tá aqui, ó, porque ela acompanha a gente nas nossas coisas. E eu não, não tenho nada pra fazer. É. A verana, Mentira. Agora... Ó, é, cadê? É. Estão aqui pra dentro. Um tá ali jogando, tá vendo? Ó, um tá jogando. O outro tá ali meu vendo o anime. Cara. Né? agora esse aqui é. tá aqui não vou tá à toa vídeo, Sandro, cheio de farinha, de... vou mostrar <risos> a vocês por que ele oh, tá aqui tá esperando não, não, não. Aqui, ó, Mas ó. sabia eu de ele tá esperando a encomenda dele olha aqui que é. que ó olha encomenda dele ó olha aqui ó essa aqui quem encomenda? É gente aqui em Panamá tipo, com exceção da família trapo é. que tem os meios dele de fazer as farinha dele né que a gente também tem que providenciar, né? Jorge? É verdade. Você tem que providenciar você um... Você sente, um, sente com ó, missão não Um liquidificador... Bom, não é a Sandra, porque Mona me falou, porque se for fazendo esses liquidificadores... Queimou. É, você já queimou, né? Mas você faz, <risos> vocês não, fazem... Um, vocês dela, tem industrial um um lá, liquidificador, para poder faz, tricolor o trem? Não. A compra da marca Oster. Ah, tá aqui, aqui da Oster, né? É. Black and deck eu já vi que não rola muito não, bem não. não. É, não é, tem uma empresa ali que eu vi, lá próximo, vende aqueles industriais. Eu vou até passar pra mim. Tem, tem, a No Price Smart tem a. a um das mar, marca Ninja, que é bom. Mas tem aqui, tem no. Naquela né, é décima diversão em Panamá, eu acho que tem liquidificador é industrial. Mas é muito grande, muito. Melhor queimar uns 10 que dá um o é... Por enquanto não tem necessidade, não. Quando ah, a gente for montar essa tem fábrica de farinha. Não, Sandra, lá. Quando for montar nossa fábrica de farinha, a gente.. Deus, eu fiquei babando, porque essa tá é tão bonita. Ó, vou para a palhaçada. Vou <risos> oh, parar. Gente! Oh, eu tenho certeza que ele perguntou o que, que você queria. Já perguntou, Leonardo? Oh, quer alguma coisa daqui? Perguntou pro patrão? Aê, aê, ele tá falou aí. que não quer nada, não. Só sua, sua presença. Aê, você é uma feliz. Sua presença é uma maravilha pra mim. aí Eu só quero que você seja uma feliz. Aí, aí ele mandou pra mim: ó, você quer o quê? Eu quero farinha. Aê, anota aí, Adinaldo. Anota aí o que, é que eu quero. Aguinaldo, você vai ver no Brasil, ó, traz farinha, ó, tô... eu pedi um quilo, fui humilde, né? Ai, meu ó, pedi Deus. farinha e trouxe três quilos, dá pra durar dá pra durar três meses, tá, Meus tio? Dias. Três Meus meses. Dias. Ah, filho, a Verônica filho. pediu alicate e pediu isso aqui também. Alicate. Verônica, o que ele... olha o que, que ele trouxe. Olha, a Verônica pediu Ai, granulado da Visconti. Ah, da, Visconti. Ah, da Visconti. Aqui não tem, em Panamá não é, tem lá. granuladinho assim. Pra mim fazer brigadeiro, gente. Ah! Ah, ah, é a Mona coloca, a Mona coloca no, no é. brigadeiro dela, eu tem não reparei. Um... Tem uma loja lá em Panamá que Aí, chama Chocolatíssimo, que agora está trazendo tudo, inclusive traz da marca Harold e do Brasil. Ah, em Veró, já, sim, sabe, mas é né? no... mas já aqui sabe. Em Santiago né? não tem. Em Santiago não tem. Olha, um, dois, Aí quatro é coisa. segunda. E outra coisa, é... Nossa, isso sim, quarta. é mais caro aqui do que no Brasil. O que, isso aí? Granulado, Granulado chocolate. chocolate em barra. Isso, aqui é. é mais caro do que no Brasil. Então se alguém vier na época de Páscoa, pode trazer ovo de Páscoa. Não, de... trazer a, a, a forma. Vocês estão sabendo que agora a Cacau Show, ela está com um esquema tipo Herbalife, de, tipo pavão assim, de é? Você, é, você pega uma bolsinha é. assim, é. como essa da padaria, panaderia é. Santa Librada, pega a bolsinha como essa aqui, leva os produtos, e vende no, no. Tipo assim, pode representar qualquer lugar do mundo. Ah, você pode fazer. Você monta é a sua franquia em casa. Represa... Isso é representante da cacau show. Óbvio. Ela abriu esse sistema agora, tipo Jequiti, Avon, é, essas coisas é show, assim. Estamos inteira à disposição de você. Vem, Ó. eu quero fazer uma banheira de cacau show. <risos> Com... <risos> banheira de cacau mas, mas, show. Não. <risos> não. Não. Não. Enche a é minha banheira de Cacau Show que você vai ouvir oh, o bicho oh, que eu vou fazer. <risos> Ó, o Sandro vai fazer a banheira de, de chocolate pra Cacau, cacau Show uh, usando aquela roupite azul. Azul, <risos> azul. azul e vermelha, né? É, é, Verônica, é. você que é a editora, coloca agora aí a dancinha do Sandro. É. Já comigo. É. É, o bicho mesmo, hein, doido? Depois dessa triste cena que você presenciou aí agora... Pô... Padarias! Pô, eu não posso deixar de o falar da panaderia Santa Librada. A melhor panaderia do Panamá. Ah, tradição, sabor e calidad. Aqui com o nosso irmão Agnaldo. Vocês viram aí? É mais um brasileiro vulgo que tá... Edmurphy. É, Agnaldo Vugo Ed Murphy. Só o esporte sabe o que a gente tá falando. Você sabe, Sandro? Não sei. Sabe por que, que ele é chamado de Ed Murphy? Não sei. Sandro não é forte. É. Fala pra ele, <risos> por que, que você é chamado de Ed Murphy? Não, não fala, que Não fala. Deixa não, ele, não vai descobrir. Descobrir. É, é ele vai Deixa ele descobrir. Ele vai descobrir. Deixa ele no mistério. Oh, você tem três horas pra descobrir. Estou lhe respondendo, não sei. Vocês viram que eu, eu fiz uma propaganda da nave passando calibrada aqui? É. Quando eu acabei pagando, o Sandro já emendou ali pra nós. Não... <risos> Valeu. É, mais. porque eu quero mostrar como. Você pode carregar ah, essa bolsa sim. incrível. De volta pro delícia, teu carro. Tá é. <risos> e vai ter que aprender a dobrar a bolsa com Mona. É. Aí, aí, Mona, é verdade, ó. No <risos> feixe. Momento Onça com Sandro Cabrales. Nya, uau, nya, uau. Eu, é igual ao dobro lençol, menino. Fica assim. Sim, Você viu viu isso? isso? aqui é porque ele é doméstico. Pessoal, tá aí o nosso amigo, nosso grande herói policial militar lá da Bahia. Veio aqui agora também, tá se migrando pra cá, pro Panamá. E vamos agora tocar uma ideia com ele aqui. Fiz esse vídeo aqui só pra descontrair, pra poder apresentar ele aqui, pra mostrar a vocês que é mais um brasileiro, né? Daqui a pouco vocês vão ter visto também lá no canal da Família Trapo. Se você não conhece aí Família Trapo, o link tá aqui na descrição. Vai lá também, se inscreve, dá lá um alô pro Sandro. Não se assuste com essa roupite azul que ele fez aí, que você viu aí hoje, porque ele não é tão feio assim, ele é mais bonitinho. Eu, um... Eu sou legal. Não tinha só, vão... só o azul, que o azul vai Só o só. Não bota o zóio azul não, porque senão o zóio azul vai encantar demais, né? Então, pessoal, é isso aí. Valeu?